Não aguenta mais ficar preso em sua casa ou apartamento? Bem-vindo a Eco House em Gaia Terra Nova. Aqui você pode descansar, trabalhar e escrever seu artigo, dissertação, tese, livro, produzir. Internet de alta velocidade, simplicidade e aconchego. Com estações móveis, você escolhe onde quer trabalhar. Sala, varanda, pergolado ou debaixo da sombra de uma árvore. Acorde com os pássaros cantando. Acompanho o nascer e o pôr do sol, e entre uma atividade e outra, caminho pelo lugar, sinto o aroma das flores e saboreio uma fruta no pé. Fim de tarde, no banco da varanda, acompanho as mudanças de cores, sons, aromas. E mais tarde, deitado em uma boa cama, ouço os sons da noite, sob a luz da lua e estrelas que atravessam as amplas janelas, pronunciando um sono tranquilo e reparador. em Gaia Terra Nova te espera. Faça sua reserva agora. Clique no link para mais informações.